Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bom, acho que eu nunca mostrei pra vocês Estranho, né? Aqui é a nossa Tracer, né? Essa bonitinha Tá meio sujinha, né? Mas é isso aí A chuva que a gente tomou no caminho E isso é o nosso cavalo parece grande, mas no começo, quer dizer, no começo a gente vai assustando né, e depois acostuma. Hoje já não me assusta mais tanto, eu fico mais cabreiro quando estou com, com garupa, que aí o peso dela muda, o, o ponto de equilíbrio dela fica completamente diferente. É, tem outro nome o nome correto é ponto de equilíbrio não isso até é, tá errada mas por exemplo a, a MT se tinha uma distribuição melhor do peso ficava muito no centro e embaixo ela já fica mais mais alto então assim se você desequilibrar é mais fácil você cair, porque o peso está mais para cima, entendeu? Então ela tende a deitar mais rápido. E, por ela ser grande, e por eu ser baixinho, da perna curta, eu tenho 165, então a probabilidade de eu ir pro chão é alta. Aí a gente tem que contornar, né? Balizar isso aí com habilidade, né? Evitando situações de risco. Andando sempre com muito cuidado, muita cautela, atenção. Pô, aí de que me perdeu, mas é o rápido, essa mulher, Rapaz, um da porra. Eu falo assim, mas ela essa é a primeira a me apontar essa porra. Ela ia ser a primeira. Mas eu sou um homem honrado. Minha aliança tá aqui. Homem compromissado. Homem... tem o que fazer trabalhador rapaz só ali dois cruzeiros tem dois cruzeiros e um naviozão que só sai de casa para trabalhar mentira que trabalha dentro de casa não só sai de casa sério só sai de casa Pra ir no mercado Pra ir no pilates que mais velho que vergonha não, não tem mais é isso aí Ó, pré natal do Vegas Samba Trator Onde é o Vegas? Eu acho que eu sei onde é o Vegas Torre Vegas até então né? é que o Vegas É que eu Conheci um outro Vegas né? que Conheci assim Sei onde é Eu não fui lá não Aqui que virou Passagem de ônibus né? Não sabia não Range Vila Operária 85 pau Ai, tchau é. quatro minutos bateria mediana. Cara, eu tô relutante em colocar um escapamento esportivo nessa moto porque o original é tão gostoso. Pumba! É, é legal, é legal. Um escapamento esportivo, né? Mas aqui se você jogar um GESCAP a moto ganha... Acho que são... 9 cavalos. Sim. GESCAP um testado no dinamômetro. Só o escapamento. Sem, sem filtro, sem remap. Só os escapamentos. O cara fez o teste, botou um dinamômetro, bateu 9 CV, 9 cavalos. Então assim a moto ficaria mais potente. Só que... Porra, pra que porra eu vou querer mais 9 cavalos? A 3 já tem... Uma potência absurda. Eu não uso metade. Eu vou meter um GESCAP um, um aqui para ganhar potência não vale a pena eu usaria se ainda estivesse trabalhando presencialmente, que aí no trânsito faz diferença faz muita diferença você é ouvido mas que aquele barulho incomoda incomoda Acaba acostumando eventualmente, né? Como tudo na vida, mas velho, é, <risos> é muito, muito, muito, muito diferente. Muito, muito diferente. A, eu, a, a MT eu vou ter que levar pra fazer vistoria pra transferir, e aí eu tive que colocar o escapamento original de volta, tava lá guardado todos esses seis anos, tava lá, guardadinho. E aí eu falei com o Ed, ó, e eu sei que você gosta do GESCAP, mas, vou te dizer, eu não sei se você vai querer colocar o GESCAP de volta, depois que você colocar o original. Ela, não, não, vou querer... A gente deu um rolé pra Barra Jacuípe E ela viu a diferença Ela não ficou com dor de cabeça que geralmente ela fica com dor de cabeça Quando ela dá muito tempo com a Por causa do ruído E cachorro, vai procurar o que fazer Espera, vai todo espichado Eu já senti falta algumas vezes de um escapamento esportivo aqui na Tracer, né? Porque o pessoal não ouve e, e como ela chega rápido, né? Então fica perigoso. Mas, enquanto eu puder rodar 100, porra, rodarei. Até porque, financeiramente falando, também é uma economia, né? Acho que o mais baratinho para Tracer tá uns 1.800. Então, meu irmão. É, né? Tem que. Tá com muito carinho, né? Porque. Não é só. O ruído. Tem a parte do dinheiro. Ih, cara. Eu lembrei agora que eu falei em dinheiro. Tem que passar no, no banco. Deixa eu encostar aqui. Vou dar um pulinho ali no Itaúbis Então, galera Vou ficando por aqui e Até a próxima, valeu Até mais